O evento ocorre de terça a sexta-feira, dias 23 a 26, né, e trará, trará neste ano uh, como tema principal o papel diferencial das mulheres e das relações de gênero né, em relação ao continente africano. E para conversar conosco sobre a Semana da África e sobre todos os, os temas que a envolvem, a gente está hoje contando com a presença da diretora do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social e coordenadora do evento, Rita Camisolão, Rita, muito boa tarde Boa tarde aos ouvintes da Rádio Universidade Boa tarde Vicente uh, Queria começar te perguntando o, o mais óbvio Por que a temática Mulheres nessa edição da Semana da África? Essa escolha foi discutida no grupo que está organizando a semana né? Com uma participação muito expressiva de estudantes africanos Aqui da Universidade e da Ufspa. E a sugestão desse tema veio pelas meninas uh, Estudantes cabo-verdianas que estão estudando esses temas nos seus projetos de mestrado e doutorado e também pela atualidade da questão feminina, né? dessa participação feminina seja em África ou no Brasil em outros uh, países também em que a gente achou oportuno poder trazer a, a questão das diferentes ações de mulheres em países africanos. Né? Podemos falar em, em, no plural porque a diversidade da África, ela, ela se compõe de uma forma distinta e aí a gente poderia ter esse espaço de, de formação para ter um panorama da mobilização feminina, de ações de redução de direitos, de formas de opressão e também do, do papel significativo dessas mulheres tanto do ponto de vista cultural, político, social na África, ontem, hoje e em todos os tempos né? essa discussão a respeito das mulheres africanas e esses mecanismos de limitação e exclusão né, que limitam as vidas delas, não deixa de ser uma discussão universal sobre os direitos femininos né? porque existem mecanismos de exclusão não só na África, mas em todos os continentes né? tem em todos os continentes obviamente, mas a gente pode então nesse uh, processo de três dias em que se estará estudando isso ver como ela se dá em distintos espaços africanos, nós teremos na semana a participação de, de mulheres da Costa do Marfim, de Cabo Verde, de Guiné, de Moçambique, e fazendo nas suas abordagens também um contraponto com a sociedade brasileira. Então, existe uma distinção num espaço e em outro, natural, e é dessa distinção que a gente gostaria de, de falar uh, durante a semana. Será que existem grandes diferenças entre o que acontece nesses países e no Brasil? Eu acho que acredito que haja grandes diferenças também, considerando do ponto de vista cultural de cada local, né? e também as formas de responder a essas demandas, né? que são específicas lá em cá. Se se falar, por exemplo, em feminismo, não se pode falar de feminismo no Brasil como se fala de feminismo num país africano. Então, acho que esse é, Essa é a, o desafio da semana, de a gente poder ampliar o nosso conhecimento sobre esses aspectos falar um pouco sobre a programação então da Semana da África Rita ela é bastante diversificada tem oficinas sobre vários assuntos apresentação de trabalhos acadêmicos atividades culturais enfim vamos falar um pouquinho sobre essa programação para o público que quiser vir o evento é aberto e gratuito né o evento é aberto e gratuito e essa diversificação da programação ela pretende ela é composta assim para atender públicos distintos então no turno da manhã nós temos atividades que são mais direcionadas a um público de escolares né público de estudantes ou crianças e jovens com uma abordagem de jogos de tabuleiro e essa africanos E essa atividade foi composta também em parceria com outro projeto de extensão aqui da universidade Que é o Lobo Games E, e agregando os estudantes que estão compondo a semana Para trazer é, um recorte dessa atividade lá em África Temos também uh, uma atividade de uma oficina de dança tradicional da Costa do Marfim E vivências de percussão da Nigéria então, estas, do turno da manhã, acontecem por agendamento de grupos ou individualmente as pessoas podem chegar, mas a programação é praticamente fechada né, ao público. No turno da tarde, a gente tem os painéis temáticos, que eles são direcionados mais para um público de educadores ou um público acadêmico. Tá? E aqui, especificamente, nós vamos tratar do tema geral do, do evento, abrindo no, na quarta-feira com a participação de uma ex-aluna G aqui do, da universidade, que fez o seu doutorado aqui da Costa do Marfim e que hoje atua numa universidade na Costa do Marfim como docente, tratando da perspectiva de gênero lá, a clivagem entre o discurso e a realidade na conquista, conquista da autonomia da mulher. Na quinta-feira, nós teremos um painel que chama As Mulheres Erem a Voz, esse painel as participantes são todas estudantes de pós-graduação aqui da universidade, uh, três, uh, duas estudantes de doutorado e uma que já concluiu. E na sexta-feira nós fechamos com dinâmicas de gênero e feminismo nos contextos africanos, uh, focando ativismos de mulheres em Cabo Verde e revisitando a luta de libertação na Guiné-Bissau, que é emancipação para as mulheres. Eu gostaria de destacar assim, que nessa programação do turno da tarde, nós temos como painelistas, né, como participantes dessas mesas, uh, praticamente a totalidade de, de pesquisadoras africanas, com exceção de uma, que é a Miriam Vieira, uma professora aqui da Unicinos e que já teve uma experiência na Universidade de Cabo Verde. Então, bem significativa essa presença. né? Eu destacaria que esse ano, para nós, nós estamos na quinta semana da África na URGS. Ela, em termos de construção, eu diria que foi o ano em que a gente teve uma inserção muito mais expressiva de africanos na programação e na concepção desta semana. né? Então, as, o, as atividades, as oficinas que eu referi anteriormente, no turno da manhã, nós temos, uh, são feitas por africanos, os painéis da tarde, elas eles são majoritariamente por africanos. Semana da África mais africana, então. Mais africana e que é importante também ter esse diálogo com os brasileiros, mas que a gente tenha África por africanos, né? Uh, reconhecimento desses estudantes africanos aqui, uh, não só por suas experiências de vivências, mas por suas experiências acadêmicas também, esse reconhecimento. E no turno da noite, nós temos, então, sessões de apresentações de trabalhos acadêmicos, né? priorizando os trabalhos que versem sobre a África. Aqui um espaço de troca bastante significativo, vivenciamos isso no último ano, foi uma experiência bem bonita e uh, tende a se repetir agora, em que a gente tem trabalhos uh, acadêmicos, projetos de TCC, de mestrado, de doutorado, trabalhos concluídos e um encontro de outros, outras instituições. Nós temos trabalhos da UDESC, da UFSC, da UFMG de instituições privadas né, e que se propõe um diálogo bastante interessante. Nesta organização do turno da noite, nós colocamos também na programação a cada sessão de trabalho o diálogo com um trabalho que verse sobre a questão afro-brasileira. Né? Então, se falamos uh, em literatura, por exemplo, tem um bloco de trabalhos que ele é sobre literatura, então, a, o diálogo entre a literatura africana e o diálogo da, com a literatura afro-brasileira, porque recebemos esse tipo de trabalho também, e já era a expectativa, desde a programação, que a gente tivesse relatos de experiência de sala de aula, levando a África para a sala de aula, ou de experiências mesmo uh, em comunidades e que se proporcionar esse diálogo. né? O que está acontecendo hoje a entrevista comigo é a Mayra Miguel. Mayra, muito boa tarde. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Rita. Levando em consideração a maior participação de estudantes nativos africanos, Uh, quais são as expectativas a respeito dessa edição, levando em conta a evolução das outras quatro edições do evento? A expectativa de um crescimento e de uma, uma atuação como uh, pertencente a esta semana, né? Embora os alunos africanos eles tenham um tempo aqui e haja esse revezamento, e a gente sente isso, né? Porque nós de, tem alunos que participam duas semanas, quando chega na terceira eles já estão indo embora essa renovação de, de lideranças africanas no movimento estudantil, vamos dizer assim, ou nessa atuação junto aos colegas acadêmicos aqui da universidade, a intenção é a gente ter uh, novas referências. Acho que esse é um, um momento de, de renovação pelo grupo que se inicia. Nós temos alunos de, de inícios de curso, né? mais meninas, isso também é uma uma coisa que nos chama a atenção, das meninas terem uma maior aproximação. E isto, anterior à decisão do tema, na verdade, elas uh, fizeram uma diferença na escolha do, do tema. né Tudo convergiu para esse, né? esse tema. Tudo convergiu para esse tema. E de que a gente amplie cada vez mais a ideia que a, a Semana da África esteja em diferentes espaços da universidade. Nós começamos na terça-feira no Campus do Vale, com a atividade cultural lá, né no fim da tarde. A questão das parcerias também, eu acho que é um dado importante, que a coordenação, ela ela está no DED, que compõe uma, uma coordenação da semana juntamente com o professor Rivair, CH né mas de que essa atividade também tem a participação e o apoio da Relinter, da Prograde, a parceria na atividade cultural com os colegas da, da difusão, é de a gente ampliar, na verdade, que é uma questão da universidade, não é uma questão dos estudantes africanos exclusivamente. Né? Em relação a essa parceria com o Departamento de Fusão Cultural, também tem um ciclo de filmes, entre as ruas as telas, mulheres africanas em perspectivas na Sala Redenção também, né, Rita? Sim, o ciclo de cinemas, ele antecede a semana, né? começou ontem e vai até uh, sexta-feira. Nós também uh, escolhemos o recorte das mulheres, né? no, no ciclo também, já meio preparatório, e, e a Sala Redenção nos, nos abriu o espaço, né, Para que a gente pudesse fazer o ciclo no, no espaço primeiro da universidade para esse tipo de atividade. Abertura oficial é na, no dia 24 às 14 horas, mas antes, no dia 23, se você citaste isso, às 18 horas nós vamos ter um show de abertura no Teatro Grego, que é... Uh, a expectativa de ser o maior show de artistas africanos já realizado dentro da UFRGS, né, Rita? Comenta um pouquinho sobre assim, isso. Ó, a do gente. nosso conhecimento, nunca aconteceu uma experiência dessa. Nós já tivemos participações de africanos em atividades culturais aqui da universidade, mas que a gente conseguisse reunir esses artistas num único evento é, é a primeira, né? Reforçando mais ainda a participação de uh, nativos africanos na URGS. Sim, sim. E uma outra questão é que ela não está começa né, a articulação, ela é a partir dos estudantes daqui, mas ela não se restringe somente a esses estudantes. E essa é a importância, né, que, que a semana, ela proporcione uma melhor inserção dos estudantes africanos e dos africanos de um modo geral, não só os acadêmicos, mas nós temos tantos africanos na cidade hoje em dia, né, e uh, em todos esses espaços. Então, os artistas do nosso show, por exemplo, eles não são uh, todos alunos daqui. Tem rapper é nigeriano especialmente convidado, né? Uh -huh, tem o, o Lumi, né? Uh, o Kadi, este é estudante nosso, foi um aluno de agronomia agora está fazendo o mestrado em agronomia. É do Benin. Do Benin. Temos o Akim, que é nigeriano também, que é um músico percussionista que está aqui no Brasil, mas que não tem o vínculo com a academia. E o Kanyanga que é um rapper angolano também, que se formou na, no IPA. Então, na verdade... Só temos quatro países já representados. Quatro países Sim. já representados e teremos as meninas, que terão participações pontuais no, no, nesta atividade. É então, bem interessante essa composição, eles estão ensaiando música, estão fazendo uma composição específica para a Semana da África. Olha aí, vai, e... vai ter lançamento especial, então, terça-feira. No ano passado já teve, o Lume mesmo fez uma música em homenagem à semana e, e esse ano é uma composição coletiva. O Lume mora aqui no Brasil? O Lume mora aqui no Brasil. Todos, todos eles moram aqui no Brasil, vieram ou pelo vínculo acadêmico ou não, mas ficaram. Na verdade todos, e temos o Loa, que eu, ele não está aqui na foto e eu acabei esquecendo de referir O Loa é da Costa do Marfim também, e também participará aqui da atividade Interessante que não são só uh, representantes de países uh, ligados à língua portuguesa né? Nós temos de diversas culturas, né? de, totalmente uh, Nigéria, enfim, né? outros países também né? Isto é uma consequência do amadurecimento da semana se a gente se remete à primeira edição em 2013, ela foi basicamente dos... Porque a né? recebe muito esses estudantes uhum. de Cabo Verde, Guiné-Bissau, enfim, né? Mas na, lá no início ela tinha só uh, estudantes de língua portuguesa, né? Os Palop, e depois ela foi avançando, as articulações foram se complementando até que a gente tenha uma composição mais plural, né? Um, um continente que tem mais de 50 países É importante que a gente consiga trazer Mesmo que numa expressão ainda pequena Essa diversidade Para o foco né, Para o centro das, das discussões E das apresentações Na sessão de apresentação de trabalhos acadêmicos Nós teremos dois dias um, um, a, quarta, a quarta e a quinta-feira Teremos paralelamente uh, Três sessões De apresentação de trabalho E aqui há uma representação bastante mais larga do que os outros espaços, né? Aqui na, na na sessão da tarde a gente tem quatro países e nas apresentações de trabalho isso se multiplica bastante. Sim. É interessante. Uh, também teremos o lançamento do quarto volume da revista Semana da África na Urbs. Gostaria que uh, comentasse um pouco sobre esse quarto volume. sim. Esse quarto volume, como é um pouco tradição na publicação, a gente faz um apanhado sobre o que foi a programação do ano anterior. Então, a, a, a quarta semana, ela traz um conjunto de textos a partir daquela apresentação e ela tem textos extras também. A gente deixa um espaço aberto para outras publicações. né? E, e tem uma, um encarte, sempre trazemos um encarte na Semana da África que, que é um material que pode ser usado em sala de aula, aos professores o encarte dessa semana é sobre culinária africana com a participação do chefe Mamadou Seneganes, também que mora aqui no, no Brasil há muitos anos acho que aproximadamente 30 anos e, e tem uma sessão de entrevistas o nosso entrevistado da, da revista é o um professor que esteve aqui na, no ano passado, o professor Filimoni Meigos, que é uh, diretor do Instituto Superior de Artes em Moçambique, e ela tem outras curiosidades bem bonitas. Então, cada volume da revista retoma a edição anterior da semana. Retoma a edição anterior da semana. O tema geral... A partir dos textos que foram apresentados, e também ela ela tem uma margem para que tenham outros textos vinculados àquele tema. É importante trazer esse histórico né? uhum. Bem importante. Muito bem, Rita Camisolão, coordenadora da Quinta Semana da África na URGS, obrigado pela participação da Estação em Foco, sucesso para a Quinta Semana da África e parabéns pelo trabalho de vocês. É, nós que agradecemos, enquanto coordenação, em nome dos me autorizo, assim em nome dos estudantes todos, que uh, de poder estar nesse espaço da Rádio da Universidade compartilhando essas experiências e convidando todos para a semana. As informações completas da programação elas podem ser acessadas no site áfrica Muito bem, vamos agora às notícias da extensão. Ocorre amanhã mais uma edição do URGS Portas Abertas. O evento possibilita a pessoas interessadas em ingressar na URGS um primeiro contato com atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela Universidade, propiciando o melhor conhecimento do cotidiano da vida acadêmica. Além disso, ajuda na tomada de decisões sobre os rumos profissionais pelos quais os futuros vestibulandos podem optar. As atividades ocorrerão em todos os campos da URGS, das 8 da manhã às 2 da tarde. O Museu da URGS e o Planetário participam neste sábado da Noite dos Museus de Porto Alegre. O evento começa às 7 da noite e ocorrerá em 10 espaços da capital gaúcha, reunindo mais de 40 apresentações musicais. A Noite dos Museus tem entrada gratuita e vai até meia-noite de sábado para domingo. A programação de maio do Planetário da URGS terá sessão no domingo, dia 28. Às 4 da tarde será exibido o Planeta Azul para o público infantil. Às seis da tarde, há um passo de Júpiter para os adultos. Para ambos os espetáculos, a entrada é obtida através da doação de um quilo de alimento não perecível. O ingresso para grupos deve ser consultado no site do Planetário. Além disso, o Planetário também participará da Noite dos Museus, que ocorrerá no sábado, dia 20 de maio, às sete da noite. Música Extensão em Foco tem produção e apresentação de Vicente Fonseca e Mayra Miguel. Técnica de Luiz Fogassi.